E aí, você já parou para pensar que o último mês e o último momento para você planejar um 2022 único dentro do teu negócio é dezembro de 2021? Por que, que eu tô falando isso? Porque se você parar para planejar o teu negócio em janeiro, você provavelmente vai perder janeiro e fevereiro. Até fevereiro eu já vendi mais de 8 milhões de reais. Como você pode ver aqui o resultado dos últimos seis meses. E os nossos alunos que são Platinum, mais 150 empresas que atingiram esse resultado nos últimos 12 meses, passaram de 100 mil de faturamento até o final de fevereiro, já tem que ter vendido pelo menos mil reais. E uma pergunta que eu quero fazer para você agora, o que mudaria dentro do teu negócio se você tivesse planejado as suas ações de 2021? E o principal ponto, o que mudaria se você tivesse acesso ao método que nós desenvolvemos para acompanhar todos esses negócios? Afinal, nós temos mais de 270 empresas só em consultoria nesse exato momento dentro do nosso negócio e atingir resultados como esse agora que eu vou te mostrar. Quando a gente começou no e-commerce marketplace, a gente chegou num patamar que a gente chegou a estabilizar, a gente viu que precisava de uma ajuda, alguma coisa a mais. E desde então, quando a gente começou a mentoria, a gente o bastante, tanto que a gente chegou a aumentar em 10 vezes o valor do faturamento tivemos um ponto em 2019 que a gente teve uma perda de renda de 50% quando nós perdemos nossa loja oficial. Desde esse exato momento a gente passou a contratar o serviço da, do Alê e também da Universidade Marketplace. Nossa empresa cresceu, nossos horizontes também cresceram. Nesse um ano a gente triplicou nosso, nossas vendas. Planos para o próximo ano, vários planos. Primeiro eu estudei. janeiro eu levei praticamente o mês todo estudando. Como que eu conseguiria aproveitar o máximo Daquilo que estava passando Assisti todas as aulas Assisti planning day que teve em janeiro Assisti tudo que eu podia colocar em prática Dentro do meu negócio Eu mapeei o que, que eu precisava fazer E a gente começou a aplicar E aí a gente começou a monitorar a evolução Comecei em janeiro, mapeei Fevereiro nós tivemos um resultado De um faturamento que a gente cresceu 100 mil reais No mês de março nós crescemos mais 500 mil reais no mês de uh, abril nós crescemos mais 400 mil reais e no mês de maio foi o mês que a gente colheu o maior resultado que a gente cresceu mais um milhão e cem mil reais então esse foi o resultado em quatro meses a gente teve esse resultado mais o quinto mês que eu usei de estudo então eu acredito que entre a pessoa começar a estudar e ela chegar entre o quinto e o sexto mês, ela consegue dobrar o faturamento dela. E isso foi o que aconteceu com a gente. Mas eu acredito que aplicado direitinho em outros negócios é possível. Esses são os resultados das pessoas que planejam, das pessoas que têm clareza que realmente estão fazendo as ações corretas. Isso tudo saiu do nosso método, dentro da consultoria e dentro dos nossos alunos. Pensando em tudo isso, eu resolvi, junto com o meu time, compartilhar isso com você em três dias presenciais em São Paulo. É isso mesmo. Por que presencial? Porque a gente está com saudade de fazer aquele network e, principalmente, a gente quer pegar você pela mão e te entregar de bônus no segundo dia. Pela manhã, a gente vai fazer uma rodada, várias mesas, salas separadas, né, vamos dizer assim, vamos quebrar em menos pessoas Para a gente poder instruir individualmente os negócios em mesas menores Com os nossos consultores Tudo isso em três dias de evento 14, 15, 16 de dezembro agora em São Paulo As vagas do nosso evento são limitadas Porque afinal a gente está falando de um evento presencial Com capacidade máxima para você estar lá conosco Não tem choro e não tem vela A hora que chegar no final, chegou no final E você só tem uma chance na tua vida de realizar um 2022 como realmente você quer realizar e como você merece. Atingindo o teu faturamento, seja ele 4 mil todo santo dia, como a gente gosta de falar, ou como muitos dos nossos clientes ou os nossos negócios, atingindo mais de 10 milhões de reais de faturamento dentro do seu ano. Ou 100 milhões de reais de faturamento dentro do seu ano. Do zero a milhões de faturamento vão ser planejados dentro do nosso evento, Planning Day 2021. Então, sem enrolação, porque você está perdendo tempo aqui, você pode estar tá perdendo a tua vaga, já clica aqui embaixo, garante o teu ingresso agora e garanta a sua Lembrando: se você forem mais pessoas da sua empresa, você precisa ter mais do que um ingresso. Mas clica aqui e vem com a gente, eu te espero, 14, 15, 16, para realmente a gente mudar o resultado do teu negócio. Eu não quero que você venda muito sem saber por que você vendeu. Eu não quero que você venda pouco sem saber por que a tua venda caiu. E principalmente, que você perca oportunidades sazonais, momentos importantes do ano, onde você tem que estar tá faturando muito e você chega atrasado porque você não planejou o teu negócio. Então vamos planejar junto em 2022, vendendo muito mais em todos os marketplaces, tendo mais lucro, mais faturamento, e sim, atingindo o tamanho que a sua empresa merece. Vem com a gente, clica aqui agora